Oi! Sistemas agroflorestais. Vamos voltar para ver o que foi implantado ano passado. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por acompanhar o canal. Ano passado, mais ou menos nessa época, era carnaval, isso em 2020, né, antes da, da pandemia. E 11 meses depois eu volto ao local de implantação do SAF para conversar com... O Joaquim, o dono do terreno, com a Rita, a esposa dele, ambos os donos. E vamos ver como é que está a evolução do sistema. Se estão satisfeitos ou não, o vídeo vai dar uns dois ou três vídeos. Então, vamos acompanhar as falas. Confesso que eu estou apaixonado. Joaquim, primeira pergunta então. Já tem quase um ano, 11 meses, está fazendo meses. agora né, a implantação da, do, do SAF. Sim. Em comparação com o sistema tradicional, dá mais ou menos trabalho depois de implantado? Eu não entendi essa pergunta. Desculpa. Em comparação, se, se fosse plantar só mandioca ou, ou só qualquer outra coisa, é, processo de capina e tudo mais, a agrofloresta, ela dá mais trabalho de manutenção ou daria menos trabalho? Menos... Você está usando veneno, por exemplo? Não, nada de veneno, nem, nem para formiga. Certo. E a capina, como é que faz? Então, a capina hoje ela já está sendo seletiva, com a mão. Sim. Né? Então, não precisa mais da enxada. Não precisa. Em poucos lugares que precisa da enxada, inclusive onde as árvores ainda não cresceram. Ali para baixo vocês vão poder observar Sim. isso. Né? Então, o futuro daqui é realmente não precisar mais carpina. E o benefício, quando você está me dizendo, quando você fala da monocultura eu teria que estar cuidando de uma só coisa. E aqui uhum. eu tenho várias variedades, né? já estou colhendo. Né? E o que, que você trabalha. já colheu aqui? Aqui já, já colhi beterraba, já colhi alface, já colhi rúcula, já colhi batata, geló, né? quiabo. Né? E depois vocês vão olhar um tanto de coisa a mais. Isso porque a agrofloresta ainda não está no seu estágio de... Ela está no processo. E você está né? cercado de, de braquiária né? e está tudo bem? Num, num, tudo num... tranquilo. Ela não está atacando não a tá agrofloresta. Atacando. Pelo contrário, a som... é, o sombreamento está controlando ela. Quando aparece a braquiária, ela dá para arrancar com a mão. Sim. Né? Ali embaixo, onde eu plantei é, geló, vocês vão ver que está pequeno. Eu nem, nem arei, nem fiz nada disso. Tá. Né? Interessante. Né? Interessante. Vamos chegando aqui para ver. Como você acompanhou lá no início, Sim. as mudinhas que nós espantando aí, ó, o mamão. Então vai mostrando pro povo aqui o que você que tem. Tem mamão aqui, tem, tem mamão, um gilózinho. Tem giló. Tem a mandioca, né? É, é, é, é. Mandioquinha. Tem... aonde ah, que eu vi o açafrão lá atrás? Né? Tem bastante de pé de açafrão. Olha, que como é o nome disso aqui, amigo? Não, mas pode falar, ah, o açafrão está aqui embaixo. É, o açafrão. Aí já tem o Aqui o tá guandu. Aqui lado do mutango bananeira gilozinho vermelhinho lá embaixo. a garrita tá apanhando. a, nada, só a coisa né? da terra. Aqui... aqui não sei se vocês conhecem o jacumã. Ah, que legal. É, tem bastante jacumã aí para baixo também. Descreve que é batata? A batata. batata. Aí já tem a banana novamente, ah, mandioca, e a segunda, olha só, quantas variedades, né? Muito legal. Aí tem a pimenta aqui, que também é nativa, aí ó. Ah, é, com marizinha. É, não foi plantada, não. Capuchinha. É que... Aí é a capuchinha que foi plantada, a pimenta ali que não foi, o margaridão, ali. O margaridão você também deixa no chão? É ferrado, gente, ele deitar no para, para poder ser material. Dele. Uhum. Né? A Dália, Ué? uma dáliazinha amarelinha, linda. A moça risonha aqui, a Rita, vocês devem lembrar dela. Esposa do Joaquim. Rita, como é que está o processo da agrofloresta? Está satisfeito? Muito satisfeita, viu? Está sendo muito bom, viu? Está evoluindo, graças a Deus, né? Vocês até já, já expandiram um pouquinho a parte de cima, já estão começando a fazer agrofloresta também? Também. Estão plantando já algumas frutas, algumas coisas, plantando milho, feijão de vara, né? Sim. Então tem bastante coisinha diferente lá. Tá, o que você acabou de pegar aí? Um milho milho. Milhinho. Isso é feijão de porco, né? Feijão de porco. Que já foi produzido aqui, né? Uma semente boa. Sim. Esse aqui está melhor. Ah, muito legal. A gente está colhendo as sementes, né? a gente começar depois a plantar de novo. Né? Sim. Porque ele faz um processo importante na, na nossa agrofloresta. Então, quase um ano depois, os vizinhos, o que estão dizendo? Vocês estão plantando mato, criando cobra ou já estão já gostando da ideia? Ah, então gostando da ideia, eu acredito que tem colaborado bastante, matéria orgânica às vezes eles roçam lá alguma coisa, fala pra gente o que a gente quer, o material que eles têm lá de, de coisa, acaba mandando pra gente, né, sim. traz aqui então tá é interessante isso, que as pessoas viram que é uma coisa diferente e alguém aí, algum vizinho já está começando a pensar em fazer alguma coisa assim é. também, não? Olha, surgem algumas conversas, alguma coisa assim, mas as pessoas ainda têm um pouco de receio né, sim, sim. eu acredito que Estão é, acostumados é, com tudo limpinho é, Mas é devagar, eu acho que eu acredito que se a gente for perseverante Isso Sim. vai dar continuidade nisso daqui Então as pessoas vão ver que dá certo, funciona uhum. né? Então eu estou muito contente Eu acho que é uma coisa muito boa Eu estou muito feliz, sabe? Legal. Ela, veio, ela chegou para nós no momento oportuno né porque Sim. logo que, que entrou a que a gente fez aqui então já logo já veio a pandemia então assim, a gente acabou ficando muito em casa né? uhum. O Joaquim acabou ficando também trabalhando em, em casa então ele tinha mais tempo para a gente ficar aqui na, na nossa na nossa horta né Sim. então isso evoluiu bastante fez com que a gente ficasse mais junto e acabasse trabalhando. Olha é, que legal. Então, sim, né? todo dia vem um pouquinho pra todo cá. Todo dia, nós não conseguíamos ficar sem vir aqui. <risos> faz parte da rotina. É seta, tá, tarde. Se eu estiver em casa durante o dia, quando não estou trabalhando fora, eu venho pra é, cá duas, três vezes. Sim. Né? E a gente já está colhendo bastante coisa aqui, viu? Então, assim, o feijão para, e as verduras que a gente vem, colhe, leva Estão então. vendendo pra fora também ou Vende? só pro Nós temos a catiúcia aqui que faz sexta. Sim. Ela leva para as pessoas que, que compram, então tudo que a gente tem a gente vai passando por ela. Então isso é interessante, Legal. eu estou muito contente com isso, a gente pensa cada vez aumentando, né? As vendas já seriam o suficiente para cobrir o custo de implantação? Ah, está quase. Eu acho que não está dando para sair. eu acho que assim, sim. É. Ainda não, não é aquela coisa, mas eu acho que a satisfação é maior, então... Tá, e primeiro ano também é. já, já tem um monte de, de coisa, variedade não, é, grande... muita coisa, a mandioca a gente plantou ainda não colhemos, né? Sim. A banana ainda é daqui a uns tempo é Algumas coisas saíram, outras ainda vão chegar. Sim. É, então, e assim vai chegando, é um processo que é toda semana a gente tem alguma coisa. Legal. É uma coisa Legal. que não Legal. falta, sabe? Sim. A gente tem para o nosso dia a dia da alimentação, né? E tem também para passar para outras pessoas. Doa, a gente Sim. vende, a gente faz troca, sabe? Então tá sendo muito bom. Legal. <risos> Outro dia também na parte da manhã, ali nos no, no pés de bucha, a bucha tudo florida, eu tava estava observando a mamangava, né? Ela não deixou uma flor sem. A mamangava Maravilha. gosta de, de bucha também, Nossa, de flor sim, de bucha? Sim, bucha, maracujá. Ah, então, que legal. observando, ela não deixou uma flor sem Uau. polinizar. Então, eu só observando para ver se ela ia de alguma. Já... Nenhuma. Muito atenta. E ganhou bem, né? Apagaram bem Eita. ela, então, né? aí é que tá. <risos> Ela sabe, né? É, ela sabe. Então, coisas que eu pude observar aqui também nesse período, aí, né? Quanta coisa está trabalhando ao meu favor. É, e eu não dava valor nisso. Uhum. A própria natureza legal, trabalhando. Né? E vai atraindo a molecada toda, né? Sim. Passarinho vai chegando mais, vai chegando uns bichinhos. As minhocas. Sim. Saracura e é. é. Que legal. Muito bom. É, é lugar pra ver a saracura, né? Aquela cova. É? É, bem. Outra coisa, não sei se você viu no Globo Rural esses dias, falar da comunicação das árvores. Sim, né? eu não aqui, vi no Globo Rural. É, que aqui está como um, um, um Wi-Fi, uhum. né? que as raízes vão se comunicando por baixo, uhum. né? passando todas as informações, inclusive se, se vier algo para atacar, ela oferece para as os anticorpos, ou seja, tem que ter um corpo estranho vindo aqui uhum. e todas elas já ficam digamos assim o que e nós é o que nós estamos precisando nesse período agora né opa sim. tem algo estranho então elas se se comunicam uma com a outra inclusive uhum. quando houver necessidade de economizar água Olha, sim, eu sim. achei interessante e isso eu já observei aqui viu Evandro porque no início realmente estava gastando em torno de a caixa me de 2.500 5 mil litros de água para regar isso daqui sim. agora já não Sim. Né? É que se, esse momento que vocês vieram tá bem seco, mas se vocês viessem ali pelas 10, 11 horas, vocês iriam perceber uma umidade aqui, uhum. entendeu? É outra coisa que, que segura. É assim. muito legal. Não, não precisa regar. Né? Não, não precisa regar. Ela, nossa, tá, ela tá falando aqui né? que ela colheu 3 quilos de feijão outro dia aqui, e ela, em casa, a casa dela é seis. Né? Falou, não, não precisei comprar. Assim, sim. Já... sim ah muita coisa Agora e é ela mesmo. vem aqui o que está o que tá dando aqui ela compra ela ela faz então tá pegando milho tá fazer milho tão legal por hoje é isso tiverem curtindo não esquece de dar um joinha um like um gostei se inscreve no canal se não for inscrito nós migramos do WhatsApp o Telegram então o grupo está à disposição quiserem chegar para gente trocar uma ideia o link está aí no descritivo